galera, mais um dia na Austrália começando pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo curtinho na EB Games Que é uma loja de games foda que tem aqui na Austrália O último vídeo que eu subi no meu canal sobre Nusa Alguém comentou, tipo Ah, Bate, faz um vídeo na EB Games E eu falei, cara, por que eu nunca pensei nisso antes, velho So true. Então eu vou fazer um vídeo agora na EB Games A gente veio aqui no shopping rapidão Aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo na EB Games só pra mostrar pra vocês Como que é uma loja de videogame aqui na Austrália Não é uma loja barata, EB Games não é a loja mais barata aqui na Austrália mas é uma das lojas que eu mais gosto eu sempre vou lá gastar meu dinheiro na loja, Sei. Então, se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e tchau. Sempre que eu venho na né, Big Games, eu fico louco querendo comprar tudo, tudo. Eu não fiquei falando muito lento não, porque eu achei que a mulher tinha da loja, vai, vai ficar que vai tá estranho filmar, né? Eles já estão fazendo o lançamento do Nintendo Switch, então eu tô coçando para comprar o Nintendo Switch. Ele tá 469 dólares australianos aqui. Uh, só que vem sem jogo, vem sem nada, então eu não sei se eu vou comprar ainda ou não. Uh, ele não tá numa promoção muito boa ainda, não, então eu vou esperar baixar o preço para poder comprar o Nintendo Switch. Um, mas, no geral, os jogos são muito baratos por aqui Você sempre pega jogo pre-order Então os jogos pre-order... Ah, os pre-orders não, os, os já usados, né jogos usados aqui são muito baratos Então você paga aí 20 dólares, 15 dólares no jogo original uh, Usado por alguém já, second hand Então vale muito, muito a pena comprar jogo na EB Games por esse motivo Mas os jogos novos, eles normalmente nos Estados Unidos, quando eles saem por 60 dólares, aqui tá 100 Então é sempre muito mais caro o jogo novo mas é sempre bom você procurar o Second Hands tem por aí também. Se você gostou desse vídeo, então, dá o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!